Quando se trata de crianças pequenas, existem algumas características que nos dão sinais sobre a possibilidade dela apresentar altas habilidades. Portanto, cabe aos professores regentes, auxiliares, coordenadores e professores de apoio observarem essas características e, se julgarem necessário, pedirem uma avaliação adequada. Lembrando que uma criança pode ser precoce e não ser superdotada. Vamos ver as características que uma criança em idade pré-escolar e com altas habilidades demonstra Alto grau de curiosidade, boa memória. Atenção concentrada, mesmo se a criança não aparenta estar tá atenta. Persistência, independência e autonomia. Interesse por áreas e tópicos diversos. Vocabulário avançado para sua idade cronológica. Riqueza de expressão verbal, ou seja, fluência de ideias. Habilidade para considerar pontos de vista diferentes dos seus. Facilidade em interagir com crianças ou adultos. Facilidade para lidar com ideias abstratas. Habilidade para perceber discrepâncias em entre ideias e pontos de vista, interesse por livros e outras fontes de conhecimento, alto nível de energia, preferência por situações e objetos novos, senso de humor, originalidade para resolver problemas. É importante que você professora ou professora saiba que qualquer coisa que parece diferente pode causar estranhamento. Professores e outras crianças podem ter em lidar com esse estranhamento causado pela variação de comportamento comum a crianças em idade escolar. Por isso, é importante que os professores saibam transformar o convívio com crianças de altas habilidades em uma coisa confortável, tanto para quem apresenta essas características, quanto para quem convive com essa criança, cultivando um ambiente de respeito e estímulo às capacidades de toda a turma.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 Até o próximo vídeo. Ênfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br